Hoje venho falar da, da Avenida Almirante Reis. Uh, na sequência do que tem vindo a ser divulgado nos últimos meses, aproveitamos este PAOD para dar a conhecer de uma forma muito breve, mas o mais clara possível, as preocupações que os lisboetas expressaram nas reuniões promovidas pela Junta de Freguesia de Arroios com o apoio e participação da Câmara de Lisboa e que não se encontram refletidas até ao momento nos planos deste Executivo. Esta, a estas preocupações juntamos também algumas propostas do LIVRE, que será oportuno de discutir de agora em diante no nosso entender, para que a Avenida Almirante Reis possa vir gradualmente e passo a passo a ser melhorada em vários aspectos, mas como um todo, transformando-se numa verdadeira Avenida da Igualdade, para quem nela circula, mora ou quem quer simplesmente dela usufruir. Um dos problemas eh, graves, mais graves identificados nas sessões públicas prende-se com a segurança rodoviária. Ah, nomeadamente o elevado número de atropelamentos. Este problema é identificado em estudos como o do Observatório do Automóvel Clube de Portugal, com dados de, de, entre 2010 e 2016, segundo o qual a Almirante Reis é a avenida mais perigosa do país para utilizadores vulneráveis com o maior número de peões atropelados neste período, em que não existia ainda ciclovia. E porquê? Porque na sua grande maioria os atravessamentos pedonais distam de mais de 100 metros entre si ultrapassando mais de 270 metros nos extremos da avenida. Ora, segundo o Código da Estrada, o peão não comete uma infração se atravessar a faixa de rodagem fora das passagens sinalizadas para esse efeito, quando estas distem entre si em mais de 50 metros, o que se verifica na maioria dos troços da Almirante Reis. Depois, sobre os atravessamentos informais, é de notar que com a ciclovia, os atravessamentos informais se tornaram mais seguros para os peões pela redução da distância de atravessamento devido à passagem de duas vias automóveis em cada sentido para apenas uma via, de 6 metros para aproximadamente 4 metros, 4 metros e meio. Também, com a ciclovia... ups, sorry. Isto já vai. Rápido. Desculpem, descontrolou-se. É para trás, claro, desculpa, é para ver isso. Então, ok. Também com a ciclovia, a Avenida Almirante Reis tornou-se... Vejo que tem publicidade. Agora já não é surpresa, pois. Vejo que tem publicidade. Tem para pessoas com mobilidade reduzida. E, de facto, os passeios na Avenida não estão adaptados para estas pessoas e apresentam um conjunto de barreiras e obstáculos que... Tornam numa circulação quase impossível e as pessoas usam a ciclovia. Depois, já não é surpresa o mito da ciclovia é ser a causa do trânsito automóvel. Este vídeo é de 2017 e ilustra, julgamos sem qualquer parcialidade, pois foi feito na campanha da, da candidata Assunção Cristas à Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos três anos antes de haver ciclovia no Almirante Reis e já os automobilistas era dito que viviam sempre aprisionados no trânsito. E agora, vamos à poluição. Poluição sonora. Segundo os sensores recentemente instalados na Almirante Reis, a maior fonte de ruído é o tráfego rodoviário. São cedidos os níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde em 2018, hoje em dia. Está ali em baixo, quando se passam dos 65 decibéis. E estas medidas são deste ano e nós podemos ver, são agora recentes, nós podemos ver que Estão -se a ser constantemente ultrapassados os 60 decibéis. Portanto, este problema continua. Uh, depois, poluição atmosférica. É uma das questões, é uma das queixas mais frequentes uh, nas sessões públicas que é feita pelos cidadãos que, que aí participaram. Não parece haver estudos, medições ou dados fiáveis para a poluição atmosférica na Albeirante Reis, que sejam anteriores à instalação da ciclovia, mas sabemos que em março de 2021 foram instaladas novas estações de medição da poluição. Estes dados começaram a estar disponíveis em maio do ano passado e seria importante poder analisá-los e disponibilizá-los de forma inteligível para a população. Eles estão em dados abertos, mas era bom que pudessem ser analisados. Portanto, não sabemos. A seguir, poluição luminosa, se o powerpoint colaborar comigo, ok. Portanto, a iluminação pública da avenida é excessivamente orientada para o trânsito rodoviário, seguindo a lógica viária, em vez da iluminação para segurança e conforto do passeio de peões. E esta infraestrutura também é antiga e carece de modernização e de forma a melhorar a eficiência energética na avenida. Eu gostava muito que isto funcionasse. Ok. Agora, funciona demais. Pronto, em seguida, para terminar os problemas que nós estamos aqui a tentar sintetizar, uh, temos o problema das ilhas de calor. Vocês, se vocês olharem ali para o perfil da Almirante Reis, naquele mapa, nós vemos que a Almirante Reis é uma ilha de calor e que a diferença de temperatura entre a Almirante Reis e as avenidas adjacentes uh, chega a ser, em relação à Pascoal de Mel, de 5 graus no, no, uh, no verão. A proposta, do livro. A proposta do livro é uma proposta de requalificação da Avenida Almirante Reis, mais barata, que repense este eixo muito para além da sua ciclovia e cujo foco incide em mais segurança, mais mobilidade ativa e transporte público, uma avenida mais saudável, despoluída e descarbonizada e mais arborizada com percursos pedonais acessíveis e confortáveis, contínuos e seguros, mantendo a calçada portuguesa onde existe calçada artística e aumentando o número de passadeiras, tornando-as todas acessíveis com pavimento tátil e ressalto zero e passadeiras elevadas. Queria salientar aqui que o aumento do número de passadeiras para encurtar a distância entre atravessamentos é fundamental. Aquilo, anteriormente tínhamos a situação atual e aqui está a nossa proposta e de duplicação de passadeiras em ambos os lados dos cruzamentos, quando isso não acontece hoje em dia, e a criação de passadeiras intermédias nos cruzamentos com distâncias com mais de 100 metros. Depois, o alargamento dos passeios em cerca de metro, faz parte da nossa proposta, a arborização com mais árvores e de maior porte, substituindo o separador central e tendo árvores no, nas laterais, já vamos mostrar, e árvores de folha caduca. De, o redesenho da iluminação pública, não vou agora ser uh, extenso <risos> ali, duas ciclovias unidirecionais segregadas junto aos passeios. É esta a nossa proposta. Podemos mostrar como é que isto se ficaria... Francisco? Pronto. Ah, e, e isto permitiria tornar as paragens as dos autocarros uh, e elétricos mais acessíveis e sem conflitos com a ciclovia. Um, ok. Podes passar, se faz favor. Okay. Podemos, pronto, isto é uma Já. ideia na, de reativar o programa Rua é a Sua, fechar uma parte da, da avenida aos fins de semana. Uh, portanto, isto é a situação atual, isto é o uhum. fulcro. Isto era o que tínhamos até 2020. Agora podemos ver a largura entre edifícios, para termos a ideia do que é que... Uh, da largura disponível, e a nossa proposta é isto em que temos as ciclovias nos passeios, temos arborização nos passeios e temos um, muito mais conforto de pavimento e muito mais uh, espaço pedonal para bicicletas e para transportes públicos. Esta é a situação atual em percentagem de utilização, automóveis, peões, bicicleta e teríamos aquela proposta que está ali, à direita em cima, com uma melhor distribuição e mais equilibrada e com privilégio para os peões.